Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal do Osh, do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Ciência e Cultura, vamos brincar. Fauna e flora. Você provavelmente já ouviu falar essas duas palavras, é ou não é? Mas você sabe o que elas significam? A fauna representa os animais de uma região, ou seja, os bichos. E a flora representa as plantas. O Brasil possui a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 103 mil espécies animais e mais de 43 mil espécies vegetais. Nosso país tem o maior número do mundo de espécies conhecidas de mamíferos e peixes, o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto de répteis. É muita coisa. Mas isso tudo está ameaçado por causa do homem. O fogo na Amazônia e no Pantanal é, em grande parte, causado de propósito. E isso tem gerado grandes, mas grandes incêndios, que estão matando nossos animais e florestas e a fumaça também chega nas cidades onde moramos, provocando problemas de saúde, tosse, irritação nos olhos, etc. Ou seja, ninguém escapa. Programa WASH vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Programa Wash vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Nananana, nananana, nananana. Vocês sabiam que o nosso país, o Brasil, possui a maior biodiversidade do mundo? Essa biodiversidade significa a maior variedade de fauna e de flora. O Brasil é um país enorme, o maior da América do Sul. Tão grande que dentro dele existem seis biomas diferentes: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. E cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de animais e plantas. Então cuidemos da nossa biodiversidade. E não adianta achar que nós não fazemos parte disso tudo. nossa responsabilidade escolher governos e pessoas que cuidem da natureza, porque sem ela, pessoal, sem ela não tem futuro. Bom, é, eu não esqueci do Bola de Meio, eu sei que vocês estão aguardando e eu queria saber, Bola, o que vocês prepararam para gente aí hoje? Roda aí! tudo bem? Tudo bem. Olha o que eu trouxe. Você trouxe uma mala? A mala encantada. De novo a mala encantada? Sim, mas para saber que história tem aqui, precisa fazer três coisas, lembra? Ah, de novo três coisas. Primeiro, tem que olhar. Olhar? Olhei. Segundo, tem que concentrar. Concentrei. Terceiro, tem que pensar. Pensei. Pensou em quê? Pensei numa onça, numa onça. Oh, será que tem onça aqui dentro? Não sei. Vamos, Vamos ver? ver? Vamos ver, né? Ai, ai, ai, ai, ai. ai, ai. ai, ai. Não é que tem uma oncinha, Olha, Celso? Olha, que legal! Uma onça pintada feita de barro da argila que é retirada da beira do rio. Que legal! Vamos contar a história da Dona Lili a onça? Vamos! Oba! Era uma vez, a Dona Lili é uma figureira e ela estava na sua casa, numa mesinha, pintando uma figurinha de barro. Sim. E era uma onça pintada. Igual essa. Exatamente. Mas dizem que as figuras da Lili eram tão perfeitas que algumas criavam vida. Mas não diga. Digo sim, porque é a pura verdade. Nossa. E aí, a dona Lili estava ali, terminando uma oncinha pintada quando, de repente, a oncinha sumiu. Mas não diga. Digo sim, porque é a pura verdade. E a dona Lili, com medo de que a onça tivesse criado vida, foi ali na frente da casa e pediu ajuda para os amigos, para as crianças, para as mães, para os pais irem atrás da tal onça e desencantar a tal fera. Mas não um diga? Digo sim, porque é a pura verdade. Então, ela fez uma brincadeira. Ela disse, vamos brincar de eco? E ela foi falando e todos foram repetindo. Ah, é? Vou te ensinar. Como que é? É assim. Nós vamos imaginar que estamos passeando por uma floresta para procurar a tal onça. Ah, legal. Eu faço, você repete. Eu faço, você repete. Isso, assim. Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Xi, olha lá! Xi, olha lá! Um rio! Um rio! Vamos passar? Vamos passar? Por cima não dá, por baixo não dá. Então vamos nadar? Por cima não dá, por baixo não dá. Então vamos nadar? Vamos! vamos. Olha, estou vendo um jacaré! Um jacaré? Como assim, jacaré? Olha só! Olha! Vamos uh. nadar! Vamos nadar! Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então vamos. Então vamos. Xi, olha lá. Xi, olha lá. Um matagal. Um matagal. Vamos passar? Vamos passar? Então vamos. Então vamos. Xi, olha estou vendo um sapinho. Que sapinho, olha só. Está bem ali na mata. <risos> olha, foi, bom, foi, bom, foi? foi bom, foi bom, foi, bom, foi bom. Vamos passear na floresta. Vamos passear na floresta? Então vamos! Então vamos! Xi, olha lá! Xi, olha lá! Uma árvore! Uma árvore! Vamos subir? Vamos subir? Então vamos! Então vamos! Xi, olha, estou vendo um passarinho! Xi, olha, estou vendo um passarinho! Que bonitinho! Xii, olha o passarinho! Oh! Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então vamos! Então vamos! Xi, olha lá! Xi, olha lá! Uma caverna! Uma caverna! Vamos entrar? Vamos entrar? Bem devagar! Bem devagar! Xi! Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Um pelo macio. Um pelo macio. Uma cauda comprida Uma cauda comprido. Un fo singelado. Um fo singelado? Um Xiii! É uma, uh, uh, uma onça! Vamos correr! Uma onça! Xhei! Olha lá! Uma árvore, vamos subir! Uma ah, árvore, vamos subir! Descendo, Bruno! Descendo! Correndo! Correndo! Xiii, olha lá o matagal, vamos passar! Xii, olha lá o matagal, vamos passar! Xiii, olha lá uma fumaça! Uma fumaça? Ah, a mata está começando a pegar fogo! Nossa, está pegando fogo! E agora? E agora? É muito perigoso! É muito perigoso! Ai, coitada da onça, coitada do sapo, ui, o passarinho, e o jacaré. Ai, todos vão morrer. É melhor apagar. Vamos fazer? Vamos. Vamos. Vamos lá pegar a água do rio. A do rio, com lá, Vamos lá, vamos lá. Um, dois e. Olha, o fogo apagou. Ainda bem, né? É, mas a onça vem ali logo atrás. Corre. Vamos correr. Corre. Xii, olha uma casa, vamos entrar. Uma casa, vamos entrar. Gente, olha uma porta, vamos fechar? Gente, uma porta, vamos fechar? Um, dois, três. E a onça não pegou ninguém? E a onça não pegou ninguém? Ainda bem! Ainda bem. Ufa! Ufa! E Celso foi assim com o barulho da porta que a dona Lili se levantou, olhou para a sua mesinha e a sua oncinha da pintadinha e percebeu que tudo não tinha passado, foi de um sonho. Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Jack Vocês sempre encantam nosso programa com arte, cultura e alegria. Agora, uma das coisas mais bacanas do programa Wash é falar sobre oficinas. Os estudantes estão espalhados por todo o Brasil. Vamos ver de qual cidade é a turma de hoje? Roda aí! Oi, Will! No episódio de hoje, com o tema Fauna, Flora e Fogo, nós vamos trazer dois jogos que foram desenvolvidos em parceria com os bolsistas do Museu de História Natural de Campinas, com as bolsistas Daiane e Juscelene. Elas fizeram jogos que trata exatamente sobre esse tema e que é uma linguagem de programação muito simples, lúdica que as crianças adoram, chamada Scratch. Bom, já falei demais, roda aí, Will! Oi, pessoal, hoje a gente tem um papo muito especial com a bióloga e pesquisadora do Semadem, a Liana Anderson. Oi, Liana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Ciência e Cultura, vamos brincar! Olá, tudo bem? É, espero que estejam todos bem também. Bom, a gente vai falar agora diretamente com a criançada, e a criançada é muito curiosa, e quando o nosso tema é fauna, flora e fogo, a gente tem algumas curiosidades relacionadas a isso. Por exemplo, uh, o que causa incêndio nas florestas? A floresta ela pode pegar fogo sozinha? Você pode explicar isso para a gente? Posso, sim. É, essa é uma pergunta muito importante e eu acho que é, a melhor forma para a gente esclarecer isso é uma mensagem curta e grossa. A floresta não pega fogo sozinha. Nossa! Bom, a floresta não pegando fogo sozinha, então, tem a ação do ser humano, né? É, algumas pessoas andam dizendo que às vezes pode cair um raio e pôr fogo, mas isso é um processo natural. Mas o que a gente tem acompanhado não é natural, é, Liana? Não, não é natural. É, realmente pode ocasionar é, o início de uma queimada, de um incêndio florestal a partir de um raio. É, não são fenômenos comuns. O que a gente pode entender é que muitas vezes... Quando você tem a presença de um raio que vai iniciar né, uma ignição, vai começar a colocar o fogo a, ali na, naquele local, geralmente isso é seguido depois de uma chuva. Então é quando você está aquela formação da tempestade, a formação a, de uma grande chuva, então caem os raios, ocasionalmente pode acontecer. Mas isso é muito raro. Estudos na Amazônia falam que a chance de isso ocorrer naquela área, naquela floresta, é menos de uma vez a cada mil anos, então realmente não é esse o fator que a gente vem observando, infelizmente tem acontecido, né? a gente vê nas notícias, a gente acaba tendo conhecimento que a floresta realmente está pegando fogo. A gente começou falando que você era pesquisadora do SEMADEM, o que significa Cemadem e o que que você faz aí? Uhum. Ah, o Cemadem é uma unidade de pesquisa, é um órgão né, do governo federal, em que reúne de pessoas de diversas áreas do conhecimento. O centro, ele, a gente emite alertas, né? a gente envia comunicados ah, para órgãos especializados no, na defesa civil, ah, para tomar alguma providência para ajudar as pessoas que moram em áreas de risco, que podem sofrer algum tipo de impacto. E dentro do CEMADEM, ah, ah, eu faço a parte de um corpo de pesquisadores, ah, e é importante falar né? o que você precisa a ser, né, o que é ser pesquisador? Eu acho que ser pesquisador é uma palavra que você usou no início, É ser uma pessoa muito curiosa. Então, a diferença de uma pessoa simplesmente curiosa para um pesquisador é que o pesquisador utiliza alguns métodos, né, metodologias científicas para responder as perguntas, para ir atrás dessa curiosidade. E a minha curiosidade, a minha paixão, é pensar sobre o fogo, sobre a floresta, como o fogo impacta a floresta, como o fogo impacta as pessoas que vivem na floresta, as pessoas que vivem nas cidades próximas à floresta, e qual é a relação entre todos esses elementos. É, então, é impressionante, porque a gente assiste cenas de, de queimadas, e imagina que nas cidades que a gente não tem floresta, porque a gente já destruiu todo o meio ambiente, a gente não tem influência. Tem influência em quem está morando nas grandes cidades? Tem, tem influência. Na verdade, tem estudos que mostram que o fogo, que é usado no processo de desmatamento da Amazônia, aquela fumaça que acaba saindo quando você tem uma grande queima, ela vai viajando pelas massas de ar, ela sai da Amazônia, atravessa todo o continente. No ano passado, uma prova que as pessoas sentiram na pele, é para quem mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, teve o tal do dia que virou noite, né? uma chuva muito estranha que aconteceu, muito forte, e os pesquisadores identificaram que tinham partículas daquela fumaça que saiu da Amazônia nessa chuva. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que a fumaça que é produzida na Amazônia por conta dessas queimadas associadas ao desmatamento, atinge em toda a América do Sul, podendo levar as pessoas que têm algum tipo de problema respiratório, asma, bronquite, aquela tosse, a ficarem mais doentes. Então é um problema grande e atinge a todo mundo. Agora, para encerrar nossa conversa, que eu falaria horas, tão interessante que ela está, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que, que uma pessoa que está assistindo, que se estimula a estudar ciência, queimadas, florestas, tem que fazer para os nossos cientistas mirins se tornarem grandes pesquisadores como você. É, tem várias formas. Uma das formas é simplesmente você começar a pensar sobre o fogo, pensar sobre as queimadas e pegar esse sentimento que você tem e traduzir de alguma forma. Para os pesquisadores que, mirins né, que gostam de desenho, você pode fazer uma gravura, uma encenação, você pode montar um teatro, ah, refletindo sobre esses pontos, o que é a queimada, os impactos que elas trazem. Se você já é um pouco mais velho e está mais ligado né, nas, na, na internet, você pode fazer pesquisas ah, procurando saber aonde queima, o que está queimando, qual é a área dessa queimada, quais são os impactos que tem, e juntar essas informações e produzir um texto. E esse material que vocês ah, tiverem interesse em produzir, eu gostaria muito de receber e eu ficaria muito feliz de fazer um, um muralzinho com essa, né, com, com, com, com esse resultado das pesquisas de vocês. E como que a gente faz para te enviar isso daí? Você tem algum site que você indica para que as pessoas acompanhem as queimadas no Brasil e no mundo? A gente está montando um site, então nesse momento eu acho que uh, talvez o, a forma de comunicação seja possa ser através de vocês, que uh, acho que todas uh, uh, essas crianças, esses jovens pesquisadores já têm algum contato e vocês mandem para mim, e eu prometo uh, depois quando a gente tiver alguma coisa mais estruturada, um mural bonito, a gente tiver mais materiais, ah, eu posso voltar a conversar com vocês e mostrar e falar um pouco sobre todo o material que a gente recebeu. Liana, muito obrigado. Foi extremamente satisfatória a nossa conversa, ilustradora da realidade. E a gente precisa de pessoas como você cuidando do meio ambiente, porque é, não só as crianças, mas os adultos também têm sua responsabilidade sobre o que está acontecendo, né? Porque sem natureza não tem futuro. E é isso que a gente espera deixar como mensagem. Obrigado, viu, Liana? Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Você já viu um tatu bebendo água na mão de uma pessoa? Nesse vídeo, contaremos a história emocionante de um tatu sedento que veio buscar nossa ajuda para obter um pouco de água. Ele fugia de um incêndio em uma floresta no norte do estado de São Paulo caminhando em direção a uma plantação de cana que já tinha sido devastada pelo fogo e que estava em cinzas. Estávamos apoiando o combate a um incêndio no norte do estado de São Paulo. A situação da região estava desoladora. Uma mata que outrora era totalmente verdejante foi substituída por caules retorcidos e calcinados. Foi nesse cenário, logo após o incêndio ter consumido tudo, que, adjacente ao que tinha sido uma Mata Virgem, avistamos esse tatu totalmente desorientado no meio da estrada. Paramos o carro para não atropelá-lo. Logo, pegamos a câmera e saímos para fora. Nossa intenção inicial era apenas fotografá-lo. Ao nos aproximarmos do pequeno animal indefeso, ficamos mortificados por sua situação dramática. Entendemos seu comportamento como um pedido de ajuda e nossa reação foi lhe dar água. Foi a partir dessa decisão que foram produzidas estas emocionantes imagens. Nunca imaginamos que esse tatu se aproximaria tanto de nós. E acreditamos que seu desespero era tanto que o medo dos seres humanos se dissipou. Preservar o meio ambiente e viver em harmonia com ele é a maneira mais inteligente de se manter uma vida saudável em nosso planeta. E eu espero sinceramente que cenas como as que a gente viu agora há pouco não sejam considerada o novo normal. Pessoal, nosso programa está quase chegando ao seu final. Eu queria agradecer a participação de vocês até o momento e pedir, logicamente, para que você curta as redes sociais do programa WASH. Você deixa o sininho acionado para que, quando nós colocarmos novos vídeos, você tenha acesso. Compartilhe essa iniciativa para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que é tão importante. Mas, logicamente, a gente vai terminar com bola de meia. Roda! O fogo destrói as árvores. O fogo tira a vida. O fogo destrói a floresta. E daí, o que nos resta? Vem da mata madeira Vem da mata madeira. Vem da mata, mata, madeira. mata madeira. Vem, Vem da mata, mata, madeira. mata madeira. Naquela mata tinha vida, histórias de meninos e meninas cabana de folhagem e balanço no peito um sentimento de coragem, coragem, vem da Mata Madeira, vem da Mata Madeira, vem da Mata Madeira. Faziam sentir grandes Gritávamos palavras ao vento E hoje aquelas árvores são cinzas Queimando em meu peito Lembranças, lembranças Vem da mata madeira Vem da mata madeira Madeira vem da, da mata, madeira. Mata. mata madeira e hoje aquelas árvores, árvores são cinza. Madeira vem da mata madeira vem da mata madeira vem da mata madeira vem da mata